Agora, Coronel, uma última pergunta bem rapidinha para que o senhor responda para nós. Os mineradores ali, por exemplo, em Tapajós, pode esperar a sua presença lá para em breve? Dia 7 de março estarei lá. A gente vai ter uma reunião em Santarém, tá? para a gente articular. Vou ficar lá por duas semanas é... e depois eu volto. Vou lá a gente... para a gente é... mitigar os problemas. A gente vai chegar lá, fazer... A...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 À, à sua, disposição, sua disposição, à disposição, a disposição do Bruno, do Giriardi. Coronel, eu, eu deixo aí a câmera à sua disposição. Sadinha, eu agradeço aí por ouvir a gente. É, eu queria aí falar para o pessoal do setor da mineração que a gente tem um objetivo e o objetivo eu, eu, eu, eu alcanço, né?